Olá, meu amigo minha amiga, eu sou Márcio Miranda e quero convidar você para um bate-papo bem-morado, prático, com muita informação. Amanhã, uma live, dia 9, 2h30 da tarde. O link para sua inscrição está aqui embaixo e só temos 100 vagas, porque o Zoom não permite mais do que 100 pessoas. Então, faça a sua inscrição agora e participe desse bate-papo que vai lhe dar muitas dicas de como negociar depois da pandemia. Eu aguardo você lá.